Boa noite a todos os vereadores. Quero aqui passar uma matéria que está repercutindo muito aqui na cidade, é sobre a denúncia de crime ambiental, resíduos sólidos, tóxicos, contaminam o Rio Paraíba. Pode abrir, por favor. A reportagem... É do programa Fala Brasil, da TV Record. Exclusivo, uma Foi empresa de São José dos Campos, de interior de setembro. São Paulo, investigada por, por crime ambiental. A denúncia é de que resíduos químicos estão sendo lançados no Paraíba do Sul, Rio que abastece cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Só que essa empresa deveria atuar justamente na área de meio ambiente. Ela é paga por clientes que a escolhem para tratar resíduos, Tóxicos antes que eles sejam descartados. E a denúncia é exatamente essa. Esse tratamento não está sendo feito. O que está aumentando muito o nível de contaminação da água. Esta água não tem só um aspecto podre, imundo e denso. A situação é ainda pior. Ela está cheia de material químico, contaminada. A água suja sai do cano de uma empresa que despeja o líquido numa vala, que leva ao rio Paraíba do Sul, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. De outro cano, também sai uma água em péssimo aspecto. O Paraíba do Sul tem mais de 1.100 quilômetros de extensão. Nasce no município de Paraibuna, no interior de São Paulo, e deságua no Oceano Atlântico, no Rio de Janeiro. Abastece 8 milhões de pessoas em 21 municípios de São Paulo, Rio e Minas Gerais. A responsável pela contaminação seria a empresa Open Gerenciamento e Soluções Ambientais. Ela é paga para tratar lixo tóxico, que é enviado pelos seus clientes, normalmente indústrias. O material só pode ser jogado no rio depois de tratado. A empresa está sendo investigada por crime ambiental. Essas fotos mostram como está o ponto de encontro entre as tubulações da empresa e o rio. Um produto escuro com aspecto pegajoso se espalha ao redor do emissário, tubulação que traz a água que sai da empresa e deveria estar tratada. A superfície está toda coberta por este material oleoso, que afeta os peixes e segue pela terra, cobrindo boa parte da margem. As manchas oleosas flutuam no curso do rio. Um perito particular fez oito coletas entre fevereiro e maio deste ano e encontrou várias substâncias. alguns é, metais pesados, por exemplo, foram encontrados em parâmetros fora do daquele exigido na legislação e pelo exigido pela CETESB, é, alumínio, é, benzeno, é, cloretos, então vários então vários elementos assim que foram é, é, estavam fora aquele permitido. Em todas as amostras foram identificados pelo menos 10 elementos químicos bem acima do permitidos. Teve mês que foi o dobro disso. Em março, por exemplo, a quantidade de benzeno, que é altamente tóxico, era superior a 23 mil microgramas por litro. O autorizado é de 5 microgramas por litro. Desde um aumento do batimento cardíaco até uma dificuldade de respirar podendo chegar até algum uma, uma, tremor e podendo causar convulsão e morte até, numa exposição aguda. Além desses efeitos que nós acabamos de comentar, é, os efeitos crônicos envolvem também é, danos relacionados à, à anemia e inclusive alguns cânceres como leucemia. A Open fica num condomínio de empresas em São José dos Campos. A dona do condomínio... Quer romper o contrato de aluguel. A gente encontra é, o fato deles de não cumprirem o papel deles, que é, é, no caso de filtrar, fazer todo o tratamento, e eles não estão fazendo isso. Infelizmente, eles estão desembocando diretamente no Rio Paraíba. Estão desembocando o quê? Todo o material químico, todo o material ácido, todo o líquido que não é tratado, o esgoto, e toda, toda essa questão assim não tratada. Na verdade, eles têm que tratar, e eles não estão tratando. O circuito de vigilância flagrou um funcionário ligado à empresa, despejando um líquido azulado num emissário, direto do caminhão. Perceba que ele também move a câmera de segurança para cima. Com o que parece ser um galho. Nesta inspeção é flagrado um reservatório de plástico que recebe produtos químicos rachado. Olha lá, ele caiu e estourou. A Open já foi multada duas vezes pela CETESB, a Companhia de Fiscalização Ambiental do Estado de São Paulo. Uma vez em dezembro do ano passado, no valor de 28 mil reais, pelos fortes odores que saíram de um dos tanques e foram sentidos por cinco dias na cidade, e outra multa no valor de R$ 21.700,00, em abril de 2021, por armazenamento precário dos produtos químicos e problemas na impermeabilização do solo, que poderia ser afetado por vazamentos. Apesar das multas, a empresa não foi punida pela contaminação direta do Rio Paraíba do Sul. A Companhia Paulista de Fiscalização do Meio Ambiente pode não ter identificado a poluição. Mas a polícia civil aqui em São José dos Campos investiga crime ambiental. Os policiais aguardam o laudo do Instituto de Criminalística, que fez perícia na água que é jogada no rio. Os donos da empresa foram intimados a depor. E a CETESB vai ter que se explicar. O Ministério Público também tem uma investigação em andamento. Em nota, a CETESB informou que está aberto um processo de suspensão da licença e que a empresa Open está recorrendo. A Prefeitura de São José dos Campos quer fechar a empresa, interditou no ano passado, mas a Open reabriu com uma liminar na Justiça. Neste documento, a Procuradoria do Município de São José dos Campos Diz que a empresa induziu o judiciário a erro ao apresentar documentação antiga e afirma que a Open não tem alvará nem licença. O advogado da Open nega as irregularidades. Da parte da Open nunca houve nenhum tipo de crime ambiental, todos as, as, os regulamentos estão sendo cumpridos e não haveria nenhum tipo de regularidade aí em relação a esses apontamentos. Ele ainda inverte a situação e diz que quem está poluindo o rio é a dona do condomínio, a empresa Radice Italiana, que é uma indústria têxtil. A empresa Radice Fibras é que estaria sim essa empresa fazendo descarte irregular é, de efluentes tanto de fossa, né, efluentes de esgoto, como também os efluentes industriais dela inclusive receberam algumas atuações nesse sentido e estavam tentando fazer esse direcionamento para a empresa Open Gerenciamento Ambiental. Advogada da Radice, rebate. Então, para tirar um pouco o foco, eles fazem denúncia contra a Radice é, na CETESB, fazem, denúncia que é a, fa, fazem as denúncias de que a Radice está é, descartando esse material. E, e o que é comprovado, né, ao, ao, contrário, ao contrário do que eles alegam. Isso só vai ensejar mais uma ação, né, que é de danos morais. É, em virtude de uma falsa acusação A empresa Open está no nome de Vanessa Carvalho Mangilardo O marido dela, Flávio dos Santos, atua como administrador Flávia é filha de um engenheiro da CETESB Chamado José Viva Carvalho Que trabalha na cidade de São Paulo Ligamos para ele. O senhor já, já trabalhou lá, o senhor já inspecionou essa empresa alguma vez? Não, não, não. Fala direto com ela, tá? Vanessa disse que o pai não tem relação com a empresa. A CETESB também diz que o homem não trabalha na fiscalização. A única certeza que se tem até agora é que o velho Paraíba do Sul está sendo castigado pela poluição. Eu já vi poluição é, até de companhias que fazem saneamento, mas... Com, com muito mais matéria orgânica, né? o próprio esgoto doméstico mesmo, às vezes sendo lançado sem tratamento, mas com produtos químicos assim, é a primeira vez. Mais uma amostra? Bom, nós queremos a fiscalização. É importante, a, a fiscalização é necessária, é, a prefeitura pode ir lá e deve interditar, né? porque já tem ação na CETESB, já tem na prefeitura e na própria polícia. É, pode passar, por favor? Não, não, pode passar. A fiscalização é urgente, nós estamos enviando a partir de amanhã um documento à Agência Nacional... Agência Estadual, é, ou, Agência do Comitê de Bacias, a GEVAP, estamos também enviando para o Comitê de Integração de Bacias Hidrográfica do Vale do, para, do Rio Paraíba, enviando para os deputados da Comissão de Meio Ambiente do Rio de Janeiro e a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, pedindo providências é, em relação à CETESB, em relação à fiscalização é, do Rio Paraíba. Então, nós estamos aqui é, é, fortalecendo esse pedido da fiscalização que é urgente, resíduos sólidos, tóxicos, jogados sem tratamento no Rio Paraíba, além de contaminar o rio, que já sofre com a estiagem, também podem causar graves problemas de saúde, como câncer e, e que causa até a morte. Pode passar, por favor. Essa ação, já terminando aqui... Essa ação judicial do, com, do condomínio pede imediata interdição e providências urgentes para preservar a vida, a manutenção do Rio Paraíba tão castigada. Então, esses encaminhamentos, o meu mandato vai é, providenciar no dia de, é, dia de amanhã, nós já estamos é, fazendo os ofícios, encaminhando para as comissões e também esperamos que a Prefeitura feche essa empresa.